Olá, meu nome é Marlene, faço parte da turma 2 do curso de Fita Energética e Magia do Paderno. Quando eu recebi o chamado para fazer esse curso, eu me senti insegura, fiquei com medo, porque é um curso relativamente caro, mas é um curso surpreendente, ele é muito amplo e ele tem me ajudado bastante. Eu buscava alguma coisa que me ajudasse com os problemas de, que eu tenho, que eu tinha, posso dizer de insônia, de traumas, baixa autoestima, medos. E hoje eu me sinto muito melhor. Eu tenho dormido melhor. Sou uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais calma. Tenho feito uso dos chás regularmente. Tenho passado para minha família, para meus colegas de trabalho. E os relatos que eu tenho é surpreendente. Tanto de curas físicas, como emocionais, espirituais. E hoje eu falo que eu não fico sem o verde. Para mim ele é muito importante. Aqui eu tenho comigo uma tantagem. E eu tenho plantado muito, tenho as plantinhas sempre comigo Eu tenho aqui, ó direto, os chazinhos comigo Então, eu só tenho a agradecer ao Bruno, a Patrícia, a equipe da Serra. É, eu tenho buscado hoje a minha evolução espiritual, graças a eles. E, assim, eu digo que é um curso muito, muito bom. É, assim, é, é surpreendente, tem que fazer para ver como que é. Então, eu quero agradecer aos dois. Muito obrigada e beijos e beijos para vocês.